Já falámos neste curso de templates override, de override via preprocess e process functions, já falámos de theme functions como um outro método alternativo para fazer overrides e vamos falar numa outra técnica que está relacionada com os hook alter. Nós temos aqui uma lista de resultados alter na API Drupal tudo os resultados para Drupal 7 e um, consultando a lista verificamos aqui alguns elementos que não são propriamente hooks, uh, alter mas um, permite-nos uh, no geral uh, verificar aqui um padrão que é sempre o hook seguido de underscore, um componente e depois uh, novo under, uh, underscore e alter esta é a sintaxe para o hook alter. Quer dizer que eu vou ter o hook CSS alter e aqui vou controlar e manipular o componente CSS. O hook mail alter será para o mail, controlando a função do mail. E o hook menu alter será para o componente menu. Temos aqui o caso aplicado a um tema específico que é do CSS Alter, que é aplicado portanto, ao, ao Team 7, um caso prático, podemos ver como exemplo o que é que é feito com este CSS Alter. Uh, temos também o uh, Book Page Alter uh, uh, aplicado a um módulo, o book, neste caso do Core. Temos um page bastante utilizado, do local Alters é é dos mais utilizados, que é o hook page alter, que nós vamos ver, e seguido de do hook form alter, que é bastante utilizado mesmo. Hum, qualquer destes hooks, e sempre com esta construção hook componente e depois alter no final, nós estamos a falar de hooks alter. E o que é que permitem os hooks, mais uma vez, controlar o output, sobretudo a ordem dos elementos, eliminar elementos em bloco, conteúdos inteiros, por exemplo, na área com este, esta function, o Alter, é possível perfeitamente mover conteúdo de uma região para outra, duplicar conteúdo que existe numa região e que quero exibir na, noutra, portanto fazer instanciações de conteúdo. Hum, Ainda eliminar regiões e eliminar conteúdos, portanto, trabalhar em termos de layout da page, mas eh, grandes massas eh, de conteúdo e alterar eh, todo esse comportamento. Também permite, e este é um exemplo dado pelo Core, permite criar o conteúdo chamado conteúdo on the fly, ou seja, pequenas notas, textos, eh, neste caso de ajuda, ao utilizador, o comportamento normal do Drupal é uh, impedir que utilizadores anónimos possam fazer comentários ou criar conteúdo e uma forma de uh, orientar as pessoas e de as informar acerca dessa, desse comportamento default do sistema uh, será apresentar uma mensagem de ajuda e uh, isto pode ser criado perfeitamente com este Look Page alter, em que perante a consulta do website por um anónimo, uh, esta mensagem estará disponível como uh, informação. Esta é por exemplo uma das funcionalidades uh, do Look Page alter. Também veremos e faremos dois exercícios com o Look Forma Altair, e uh, este, o Calter é bastante utilizado para manipular os formulários porque ele permite uh, reorganizar, reordenar campos portanto, campos que eu quero colocar pela, por outra ordem no formulário uh, criar um output diferente, eliminar campos uh, criar novos, etc. Uh, este, o que forma alter tem, tal como aqui se pode ver a possibilidade, e como tem sido já prática noutro tipo de técnicas ser específico ou menos específico se repararem eu tenho a possibilidade de usar o Form alter em bruto e significa que estou a atuar em todos os forms e alterá-los massivamente no meu projeto, mas também posso restringir Uh, por uh, base forma ID ou então por form ID, esta forma também é muito utilizada em que utilizo e indico qual é o ID do formulário em que, em que quero fazer a manipulação e a intervenção. Nós vamos ver casos concretos, uh, o que eu uh, fazia já era saltar para o, a indicação e aproveitando esta sugestão dada aqui pelo próprio PageAlter Uh, em módulo System, System e PHP, este fecheiro contém, efetivamente, muitas dicas interessantes e muitos pequenos hooks alter que podem ser utilizados nos projetos e para, para manipular diferentes elementos. Uh, Passeando-nos no... no pelo fecheiro ele é bastante extenso, nós temos aqui um, portanto, uma série de alters. Reparem, o que info alter e por aqui fora eu vou ter sempre uh, alters. Um, tenho também uh, eles começam a aparecer, por exemplo, aqui o que JS alter. Para controlar, e aqui temos sempre uma explicação que é interessante, é claro que isto é o resumo da API, nós podemos encontrar esta mesma informação na API. Um, temos o que Library, naturalmente o UQ Library Alter, o UQ CSS, CSS, CSS Alter, que também podemos ver um caso aplicado ao 7, como já já já conseguimos detectar e concluir através daquela listagem. E naturalmente, pronto, a lista continua por aqui fora, com uma série de, de sugestões, mas vamos um, procurar especificamente o nosso Page Alter. Nós temos o, o page build mas uh, esta operação, digamos, é... Um, seguinte ao page alter, portanto remete-nos para o uso de page alter se queremos efetivamente manipular a alteração, fazer alterações. E então temos aqui o saltar para o seguinte, aqui o Page Alter, tal como está na API, e toda a explicação relativa ao que alter aquele que cria o conteúdo on the fly. Um... O temos também com, com o Form Alter, em que é criado um formulário, um campo que, que é uma espécie de disclaimer, aqui o exemplo dado, e, e tudo isto pode ser utilizado para, digamos, os nossos projetos. Aqui também estamos já a ver um caso de Google Alter. aqui teríamos que substituir pelo, pelo Formid Base, ou Base form ID, portanto aqui há é um conjunto de, de uma tipologia de forms e não uma forma em particular. E aqui temos neste fecheiro uma espécie de, de apanhado geral de forms Alter, interessantes uh, que também podemos encontrar, obviamente, na API, mas que dão já uma ideia uh, do que é que podemos fazer com uh, esta série de Wooks uh, Vamos trabalhar de seguida uh, com o Wook uh, Forma alter aplicando uh, em concreto uh, em uh, formulários que temos e que queremos ver alterados.